Este é meu filho muito amado Escutai o todos vós Então o vosso coração se alegrará Em vossos olhos brilhará a tua luz Este é meu filho muito amado Escutai o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 E os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes -lhe, apareceram Elias e Moisés estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus... Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois todos estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, Este é o meu filho amado escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer Ressuscitar dos mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Transfiguração Transfigurar é mudar de figura Hoje nós na festa da transfiguração Também celebramos o Senhor Bom Jesus para aqueles que se recordam da imagem do Senhor, assim representada como o bom Jesus, certamente se lembram de que Jesus não está ali representado de forma gloriosa. Está sim com as mãos atadas, com a coroa de espinhos, um manto que foi colocado sobre o seu corpo como um sinal de deboche por parte dos soldados, logo após a sua flagelação. O que teria a ver Jesus nesse estado com a glória de Deus? Parece destoar aos olhos humanos, parece até mesmo um descompasso, mas nós vemos que a glória do Senhor passa pela cruz, assim como a santidade passa pela humanidade para nós que estamos nos santificando por isso que o próprio Cristo assume esta humanidade ele que é três vezes santo, né? junto com o Pai, o Espírito Santo ao também nos chamar para uma vida de santidade mostra este caminho que é caminho de cruz mas que nos aponta para a glória hoje nós vemos que Jesus chama esses três homens, Pedro, Tiago e João, como chamou também tantas outras vezes. Não quer dizer que sejam os prediletos de Jesus. São sim aqueles que mais precisam realmente olhar para Cristo na sua verdadeira identidade. Pedro, fiel, mas também impulsivo. E num dado momento vai meter os pés pelas mãos e vai ser infiel, traindo o Senhor. Mas depois permanece fiel quando recebe o Espírito Santo. João, para nós um espelho de mansidão e serenidade, mas que num dado momento, num acesso de raiva, quando vê que homens não Querem aceitar a Jesus, vai dizer assim, Senhor, quer que nós clamemos que desça fogo do céu sobre eles? E não era fogo do Espírito Santo não, viu? Era fogo para aniquilar aqueles homens. Pedro, Tiago e João, homens que precisam realmente se transfigurar e por isso que são levados pelo mestre ao alto da montanha, Todo lugar alto na Sagrada Escritura Representa este espaço de oração De intimidade com Deus É lá onde Jesus fala com o Pai E é lá onde hoje também Aparecem duas figuras misteriosamente Moisés e Elias Vejamos Estas são figuras simbólicas que foram colocadas pelos autores sagrados neste evangelho. Não vamos pensar que os mortos foram invocados, isso seria contra até mesmo o ensinamento de Jesus, porque nós sabemos que há realmente é, um limite intransponível né, entre aqueles que partiram e nós. O próprio Senhor vai falar depois no seu ensinamento. Estes dois homens que aparecem representam sim na pessoa de Elias os profetas e na pessoa de Moisés a lei. Ali está Jesus no meio de ambos. Jesus que representa o novo testamento diante destes que representam o antigo testamento. Em Jesus nós vemos a realização da lei. É a lei do amor. Que prevalece. Em Jesus nós vemos. Tudo aquilo que os profetas predisseram. É a plenitude agora. Na pessoa do Cristo. E ele se apresenta de forma transfigurada. Com uma roupa tão branca. Que nenhuma mulher, nenhum homem seria capaz de lavar tão bem. Resplandecente. Glorioso. Jesus permite esta visão aqueles homens que, ainda fracos na fé, depois vão se deparar com a face do mestre desfigurada. De forma especial, João, que vai permanecer aos pés da cruz e vai contemplar agora Jesus com a sua face abatida, com o seu corpo ferido. O Senhor permite que antes de João ter esta visão eles possam agora, dentro dessa manifestação de Deus, ver um pouco do que será a glória do Senhor. É algo fascinante, é algo encantador. Tanto é que Pedro, deslumbrado com aquela visão, até mesmo chega a propor para o mestre para ficar ali. Senhor, é muito bom estar aqui. Vamos fazer então três tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Esta hora Pedro não pensa nem em si mesmo, né? mas ele quer permanecer ali diante da glória de Deus. E uma nuvem encobre todos aqueles que ali estavam, de maneira que eles ficam apenas com Jesus. É o mistério de Deus que agora os envolve e depois desta visão eles são chamados a descer. O monte Depois de fazer uma experiência Belíssima com Deus Eles precisam ir até a planície Lá no chão da vida Na realidade Do dia a dia Para levar Este grande anúncio de que Jesus sempre Permanece conosco E a sua presença Jamais nos abandona Sejam nos momentos Gloriosos que nós vivemos Seja também nos momentos de cruz Aquele que hoje sobe ao alto monte O Tabor com os apóstolos Vai subir também num outro monte O Calvário A face de Cristo Desfigurada e transfigurada Nos lembra também a nossa igreja Que dia após dia Precisa se espelhar no Senhor Aquele a quem nós seguimos nos lembra que cada cristão Na sua realidade Necessita fazer essa experiência Da transfiguração Para nós vir a missa deve ser a experiência Do tabor, da intimidade Com Deus, no momento em que Nós ouvimos a palavra, no antigo testamento Os profetas A lei do Senhor Deve ser também O momento em que nós Contemplamos o Cristo Que se dá por nós Na hora em que na transubstanciação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, nos encontramos diante do Calvário. E assim, ao sairmos daqui, depois de uma experiência de Deus, possamos também irradiar esta presença do Senhor, como nos convida o nosso amado Papa Francisco, que assim nos diz, os homens e as mulheres de oração, Trazem um brilho de luz refletido no rosto, porque mesmo nos dias mais escuros, o sol não deixa de iluminá-los. Que nós possamos transparecer, refletir a luz do Cristo que conosco está. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.